A Universidade Federal de Mato Grosso irá receber 389 mil reais para obras de recuperação na Avenida Principal. O dinheiro vem de um acordo em uma ação civil pública que corre na Justiça do Trabalho. O processo é contra uma construtora que descumpriu várias normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, especialmente nas obras realizadas na 364, próximas ao Posto Gil, em Diamantino. Lá, um trabalhador morreu esmagado por um rolo compressor. Além da indenização por dano moral coletivo, a empresa deverá cumprir 38 obrigações para melhorar as condições de trabalho de seus funcionários.